Gente, hoje nós vamos mais uma vez pescar, ou pelo menos vamos tentar pescar, não é verdade? De repente, se a gente não pescar, mas já valeu pelo menos pelo passeio. Eu, a minha esposa, bom dia, gente! Madalena, minha filha Débora, bom dia. ela falou um bom dia muito fraquinho, bom dia, gente. tem que falar um bom dia mais forte. E tô levando pra conhecer o lugar O meu cunhado, minha cunhada Minha neta E outro cunhado que é o Dadinho Vocês já conhecem Esse caminhozinho aqui foi aquele que eu gravei aquela vez Então nós vamos Tentar pegar alguma coisinha lá Vocês sabem que cidade grande Ainda tá mais aqui próximo Campinas do Diaí e tudo mais Os rios não são muito bons pra pescar Então a gente tem que sair Fora da cidade, andar uns quilômetros para encontrar um lugarzinho bom Então nós vamos voltar lá, tá bom? É isso aí gente, eu vou gravando com vocês Por partes, como eu sempre faço Porque senão fica muito cansativo, só ver, Mato, mato, mato, né? Esse caminhozinho aqui é apertado gente. Então a gente tem que andar devagar porque acabamos de encontrar uma caminhonete ali, tem que ter muito cuidado e educação, né? Um quer ir e outro quer voltar, tem que saber lidar. A educação em primeiro lugar. E meu cunhado tá vindo lá atrás, então tem que tomar um certo cuidado para ele não ficar muito para trás, ele não conhece o caminho. Graças a Deus que hoje amanheceu menos frio e não choveu. Nós oramos a Deus nunca, lembra? Lembro, acho que se eu lembro. Se fizesse um bom dia e Deus tem nos atendido. Um amigo nosso, querido, que é o Ronaldo, que foi com a gente da outra vez, ele disse assim, ah, mas está muito frio. Só que Deus mudou mais uma vez o quadro. Estava frio né? ontem estava ontem, frio. Mas hoje amanheceu um dia muito agradável. Espero que todos hoje possam usufruir desse dia, porque está muito bonito. aqui cortar causa da pedagem então olha só como é que tá isso aqui é bem apertadinho mesmo hum, só passar um com é posso... cuidado senão não pegar a lateral do carro Ele tem motor forte E só tranquilo em segunda Se precisasse colocar uma primeira, colocaria ali em cima Conversando aí. vai Paiara Terra. Bom dia! bom dia! Tá bom? Vê tá o dedinho dele? Bom. bom. Sim. A gente bota o um dedão pra fora, né? Bom dia, aí Bom. Sim. É. Ele, ele colocou assim? É, ele colocou o dedo assim. É <risos> cifrão de tudo, né? Oh, se si é pessoal nós paramos aqui para tirar umas varinhas porque a gente tá com só com duas varas ali aí encontramos esse bambuzar aqui enorme Nós paramos aqui esse que é meu cunhado ó e com o cunhado do do cícero e esse é o circinho oh, já... é o senhorzinho olha o senhorzinho sim senhor, ó meu irmão Tirando umas varinhas Para aumentar a nossa, nossa traia de pesca Como nos velhos tempos em que a gente tirava varinha de bambu Para pescar Porque a outra que a gente tem lá Nós compramos tá conseguindo, Dadinho? tá tirando com canivete? Ah também, né? Né? Ajuda também, né? Né? Ajuda também, né? Passou uma caminhonete ali, não quis filmar. Ó. Vou embora. dando certo aí, circinho? um pouco lá, lá, lá a gente tem que dar uma um, um grau nela eita legal eu trouxe a eu trouxe, né? ah? o que? o que? eu ia trazer uma turquiz. a uma turquice a ia me ajudar a cortar esses pontinhos aqui ah. Mas já de rua, ó. tirei com a canivete. É mesmo. Tá vendo? Tá. Cada um usa a sua arma. Já dá. Ah, eu tenho que ter. Eu não tenho o facão. Nossa, sim, nós podíamos ter trazido o carro, de cabo branco não tá no carro. Podíamos ter trazido a o Miguel, né? Nem lembrei. Está bom, de outra vez. Mostra aí, canivete. ah gente é o seguinte: eu tenho um canivetinho aqui. Os antigos vão saber disso. Já coloquei uma vez uma filmagem dele no canal. Ele é pequenininho, dá para fazer um cigarrinho de palha. Aqui, ó. Pairinho. Pairinho. Aí um senhorzinho lá de Minas colocou esse cabo para mim. Você ganhou ele de quem mesmo? eu fui numa recicladora estava lá jogado e o rapaz falou que eu pudesse pegar eu peguei aí ele colocou para mim esse cabo aqui de fundo de tanquinho de lavar roupa e aqui é panela, ó. fundo de panela aí passamos uma lima, pronto Ganhou um carimbertinho para fazer cigarro <risos> Mas como eu não fumo eu vou ficar só na... desbasta a vara então é. Agora estamos já fazendo o nosso a nossa gravação eu quase não apareço, é ele arrancou ali tá certinho é isso aí mesmo tá certinho agora você fez um bem aquele galho ali ó ele estava bem aqui no meio gente ó tava nesse rumo aqui ó que eu tô mostrando tá a minha neta aqui um pouquinho para cá meu cunhado puxou porque tava atrapalhando passar outro carro então antes de outro carro bater naquele galho ali ó ó ele puxou com força, ó. Agora já puxou. ficou bom, agora já não tem mais ele problema. Igual lá do rio, vai, vai fazer graça aí, cai. Vai fazer graça aí, cai. Tô gravando, hein? É, manda pro Faustão. É, eu tô gravando, eu gosto dessas coisas, vai. Ah, meu tempo de criança. Vai, meu tempo de criança, vai. Nós somos pro morro do tempo. E tinha um sifó uma árvore assim. Eu tô com medo. Pena que naquele brama, só tinha celular pra gravar. Hum. Aí o Cícero pegou é. e grudou no cifó assim. Ah, meu tempo de criança. Assim. <risos> pegar mais em cima Vai dele. sujar sua roupa, ô Você não pode pôr do rio Com roupa suja, ô Tem que ser com roupa limpinha Lavou com sabão homo, olha o celular no bolso Aí quebra o celular Vai ficar reclamando Vai, ó a ideia Não, tem que ser ao vai. contrário, Pera aí, Sobe ali, ó, sobe ali no barranco ali Isso, aí é para você cair aqui no meio da rua Na estrada Eu levo lá, você pra cá, ó se você cair que nem uma batata pode, pode ser que nem uma abóbora também você pode cair que nem uma abóbora também já perdeu a coragem vai na lama, aí, vai na lama vai na lama com o tênisinho branco vai, espere, ah mamãe aí mamãe, é meu tênizinho limpinho mamãe. aí, no carro você não vai entrar assim mais não aí tem mesmo tem água aí também, esperto esperta eu só, quero ver o eu só quero ver o meu carro sujo com esse tênis aí, tudo sujo de lama, olha lá Aí, ó, que você fez, ó? Pega a bombona ali, Débora. Pronto. Gente, parece que nem, nem vamos pra beira é de... pra de... Pra de de lá é. Vamos lá, gente. Ó, nós estamos nós perdendo de pegar peixe, hein? Eu tô aqui, Por isso que eu tô galo, nós estamos perdendo de pegar peixe. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vai, loja, tá que que vamos que embora. Que agora, é. Olha, gente. Estamos Nós tamina no caminho. só de soja, né, colhida aqui na esquerda. Tem soja aqui, ó, colheu já. E aqui é o milharal. Tinha pra beira do rio, né? Oi, Cícero. Você não tá gravando eu não, sou? Não. <risos> tá mostrando pra lá. Eu falei que só quem gosta de mato, só quem gosta da natureza, do cheiro da bosta, do boi, do cavalo e tudo mais, Olha é que tem pro mato. Tem um cavalo aqui, um falar de cavalo, apareceu um ali. Mas se eu falei de cavalo, apareceu um, vou falar de dinheiro, vai aparecer uma mala cheia de dinheiro aqui agora. Olha o cavalo aí, ó. Oi, cavalinho. Amarradinho. Amarrado, <risos> Tomara que não venha é nenhum motoqueiro Espinguelado na estrada aqui. Tá é querendo espingueirar? Desabestado correndo demais. Aí bate o nosso carro. Tá chegando na entradinha, né? Já. Só pegar esse retão agora ali. Ó. Sou grato ao irmão Ronaldo por nos ter ensinado esse lugar aqui dentro aqui. Que passa umas horas boas, né? mostro para vocês gente, aqui é tudo igual. Acabamos de chegar no lugar onde nós vamos passar um bom, uma boa parte do nosso dia. A chave está aqui bem, ó. Deixa eu abrir aqui para Madalena poder pegar as coisas. E agora mostrar para vocês ali o lugar que nós vamos ficar uma boa parte do nosso dia. Nesse lugar especificamente nós não viemos da outra vez, mas o rapaz disse pra mim que não tem a necessidade de estar lá onde nós estávamos, porque aqui também é muito bom e de fato é mesmo, olha que sombra agradável e olha aí a beira da represa, tá vendo? Lembra que eu vim na outra gravação com o drone até aqui na frente? Eu vim com o drone até aqui, ó. Tá naquele bico ali. E olha só. Vamos ver se a gente é bem-aventurado hoje pegar alguma coisinha aqui. E se não for. E se a gente não conseguir pegar, pelo menos o fato de ter vindo aqui já valeu a pena. Hoje não dá pra nadar porque tá frio. Senão, íamos cair na água e passar umas horas aí. O pessoal tá ali descarregando o carro, ó. Não. Vem, Débora ajudar. Vou pegar as coisas iradas aqui. Pão aqui é salada! Agora é bem Estamos descendo aqui no nosso lugar onde a gente vai ficar. e já montou lá. Quer dizer, tá montando, né? Minha tia e minha mãe tá pegando lenha. Meu tio Dadinho tá deitado ali. vamos mostrar pra vocês. Bem deitadão. Né, tio Dadinho? Bem deitadão. aí minha mãe e minha tia estão pegando lenha ali. Tia, tem lenha aí? Tô gravando. A lenha. Não chama, não. Ah, já tá aqui já. Olha lenha. Agora o riozinho. Muito bom. Muito bom. panelas aqui, hein? Aqui, ó. Tem bolo. que era é nossas cadeiras. Ah, tá ali. As outras cadeiras tá ali, ó. E aqui, onde eu gente te deitado. E ali onde tá o colchão, é pra gente poder deitar. Sei lá. Agora eu não sei onde a gente vai fazer o fogão a lenha, acho que é ali, ó, aqui, ó, acho que é aqui, não sei, ou ali, bem aqui, ó, nessas madeiras, acho que não, né, sei lá onde vai fazer, e é isso, vamos ver se eles estão descarregando mais coisa lá, olha. olha que lindo! Muito bonito. Bora lá. Vó, tem mais coisa se descarregar? Eu vou subir. Aí tem um poço do grau aí, ó. Vó, a gente podia pegar a rede. assim Ah, sim. Vou pegar. Ó, não entra, eu pensei que pegando a coisa de filmar. Tripé, no caso, né? A coisa de filmar. Eu o tripé. Pegando o tripé. não sei não, casa, trabalho, meu serviço. Não liga ninguém, mãe falando no fundo, tá gente. É tô gente? Acabou de levantar. Eu tô bem de montar agora? Perdeu. A vida coiada. Acabou de acordar. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu pedi pra minha avó pegar a rede. Porque ali do lado tem umas pessoas que elas colocaram a rede na árvore. Então dá pra gente pegar a nossa rede e colocar na árvore também. Tem duas redes ali. Pra descansar também. Acho que a gente vai acender o fogão ali pra poder fazer alguma coisa, acho que a gente vai fazer um almoço aqui. Tá quase na hora do almoço. Ou as varas. Minha mãe tá pegando as varas de pescar. As varas. Uhum. É vó, o que mais tem que pegar? Fala oi, vó. Oi. <risos> oi. Ó, <risos> <risos> oh, leva isso aqui e esse negócio aí pra subir o fogo. Isso aqui é a cabeça do que não vai lá. É? Só olha que o capacete tá bom. Ó, <risos> oh, tô levando aqui para poder acender o fogo Bora lá Ô oh, tia, onde eu vou colocar esse negócio de acender o fogo? Mas se você colocar lá perto, não vai acender o fogo. tem nenhuma tábua aí na. Ah, então na eu banho? vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui. Ó. É a aqui Aí. Agora eu vou lá. Eita, foi um negócio na minha mão. Mim a dela eu tô filmando que ela mandou ela filmar. Tá filmando pra, pô, pra baixo. Se eu que filmar pra baixo. Mas não tá indo muito não. Bora lá. Deixa eu vou lá pegar a rede. Nossa, eu já tô com calor já, gente. Tava muito frio. Agora eu tô com calor. Que né? Vai movimentando. Só eu... pegou a rede, vó? Tá usado, deixou aqui, Lúcio. Pra usar o outro lado. Pegou a rede, vó? Pegou a rede? Não. Ó, você pegar a rede. Não vai papel, viu? Daí, essas coisas aí? Não, esse aqui não vai, não. Ah, tá. O que vai é isso aqui, ó. É. Né? Você. Obrigada vô. Pode desligar agora Lívia. Bom gente, nós estamos aqui agora Montando o nosso lugarzinho Para a gente poder ficar Dá uma olhada como é que está ficando Aqui nós temos a água Deve ter garrafa com suco As varas que nós vamos preparar Eu trouxe agora também Pela primeira vez Depois que eu desfiz da minha parte de, de trai de pesca Trouxe chumbada Trouxe Anzol, lógico, né? Como é que eu vi? vou vir pra beira do rio pescar? Cabeça, se você não traz anzol, rapaz, para com isso, moço! Não quero dizer que faz tempo que eu não tenho, então agora eu comprei. E ganhei um pouco também, tá bom? Vou deixar gravando um pouco e vou cuidar lá. Vou pegar. lá pegar. Vou lá pegar. <risos> é vou a mesa, acho. é perto do posto turmalina? Turmalina. malina de Deus. Indo para a Arara. É, oh, é, só que era pedra. É, é. é pedra mesmo, todas as. É. Retiu? É? Que é Tafaz, grau. Ah, a, alia, a Aqui, ó. Aqui, a ah, é? Uma... Ó, gente. Então, aqui, ó. o no banheiro. banheiro. É, passa aí. Ah, é? Pegar o papel aqui, tá? perto do banheiro. Banheirão aí, ó. perto banheiro. o bolo não é ah, vamos comer em bolada assim não, eu... não mas calma no chão não, uhum. não só assim, amor, ah, e é agora que eu dou uma mesinha é ali que se fizer daquele tijolo tem um tijolo ali ah, na água deixa pra ir dar E se usar aquela aquele bantinho ali ó. Ele não tá bonito, mas ele tá gostoso. E olha que eu tô nem gosto de brigadinho. É bem, ó. Olha que coisa assim, baneado. Foi, Cadê Pedro? Ah, eu fui na serraria, já trouxe uma tábua. Tadinho, dá aí a tábua. Tábua de carne. Tá bom, não. Tábua de carne. Tá, bom. escrito lá, Então. Tem outra lá. Tem outra? Aqui, então é aqui Vai pegar um dele é. Aí ficou bom, filho Ficou bom Aí o outro eu coloco lá, né Ah, que ficar atento, hein, filho, ó Olha ali Ficar atento aqui, assim. ó. Eu acho que tem cozinha até pra cá Que gozo, é assim, só Oi, filho foi até que bom. Né? O que uma cagada faz, né? É Foi até sim. bom. Mas aí você é não escondeu essa sábado, não nada pra nós. <risos> é. Quando é boto, tá. é tu é. né? É. é, ah, é cabeiro, né? Ah, aí? Cabe aí, né? Cabe aí. Ó, aí. É. Uh, oh. tá oh, tá é Onde olha né? ah. vai. Agora eu aqui, aqui, mais quando ele estava lá, vai aqui pro lado de, de Araras aqui. Tá. É... O que aqui? que aqui? que O que O aqui? Daquela naquela e daquela naquela. Aqui, daquela, naquela. Tá. Eu acho que não tá falando nem de você. você é. tá aí, ah, peraí, peraí. Vamos para o lado alto mesmo. É verdade. É. não vou dar tá tá longe. Vai, vai. Galena, fui. Colocou tá a tábua tá tá aí, Galena. Eu não tinha achado seus carros. preto palete? Da outra vez que eu Aqui. Aí é, preto? Ficou alto, né, Ficou muito é? não é? não é? não é? não é? não é? não O um banquinho aqui. Ah, um ah, aqui, ó. Não, o banquinho cai, ó. Ah, no meio, no centro. Aqui pelo menos é mais segura. Porque. Vou deixar ela bem aqui, ó. Tá. Ah, O banquinho cai. Tá. Põe uma coisa aqui, ó, vira assim, ó. Porque não tem. Não tem que é Só põe a melancia no meio. <risos> aí a melancia rola. Você tá sendo exigentado aqui, velho. Um pregão aqui, ó. Não, não tem problema servir também. Olha. Prego aqui. Olha aqui, minha linha verde em cima, ah. vem. A amiga sua verde vai rolar, vai cair lá na água. Ação? Olha lá o nosso lenhador. Foi buscar lenha, Maria o Chiquinho. Lenha. <risos> ali tá a Maria Chiquinha, foi buscar lenha ali. Não passa a mão, não, viu? Não. Eu não vou falar. Ah, eu quero ver. Aí, na madeira, não passa a mão, que é perigoso. Aí, menina, a orelha ali, ó. Ah, tá. não a gente tá olhando lá no vídeo. Ó, tem uma vassoura aqui, ó. Eu vou ver. Ah, tá ah, que vai varrer. Onde, mãe? Hã? Aqui é o né? Mãe, nesse da Vai dar certo filhão? aí? Não sei, tio. Mãe, nesse da Mãe, e, ó. Nossa, Lívia, pelo amor de Deus, que usa óculos. Eu tô achando que esse negócio Aí tinha um negocinho. Eu, um lixo, lixo, né? que eu vou guardar Que não vou usar aqui mais, não, né? que não é pra Então tá. Então tá. Agora aprontar as varas pra ver se pesca alguma coisa. Vai ajudar, vai Oi, Dilur. Foi fazer no mar. Maria Chiquinha Que você foi fazer lá no mato Não era eu que devia estar cantando? Eu precisava A corta -lenha, lenha Genaro, meu bem ó, o, Genaro é, vai, o Genaro tá aqui, ó vai. Genaro, olha aqui, Genaro Vai pro corta lenha. Maria Chiquinha dia que ela foi no Rio Bispo Coelho? Olha aqui, ó Lívia, tá eu dei tá para você uma. Não, você tá aí, ah. hum. Não sei o que foi que porque... ficou. tô falando que. Ó, lembra? Ficou vermelho na hora? Aí ficou é tipo assim. Você eu ver. Aí mais aqui, lá. Ai! Que? Que? É o York, hein, aí, tira esse. Aí. Não, é que? eu nossa, achei... achei que ela ia passar. em casa Eu achei, é, mas eu, não quero eu, pegar, não. Pegar, não. eu achei que ela ia Eu, eu um bicho Não, não é muito não. não Ô, Ben, tá gravando ali, nega? Tá, gravando eu de cópia Ela tá muito <risos> Ela tá muito funda Ela tá assim, muito elástico um é. Tem um texto de, de minhota É, tá não, não, não, não nossa! Meu Deus. Que eu pego! Eu quero, quero, quero! Cortou ela! Foi com terra, um pouco de terra! Olha! Meu Deus de gente. Cortar, não tem problema! Não tem problema! Não tem Não tem problema! Não tem Não levar minha mão? E, uma gente, rio, tem problema! Não né? né? tem problema! Ela. Ela... Não é. tem Não tem problema! Não tem problema! Não Não tem Não Não Quebrou o pininho, né? Pronto, pega volta, uma volta, aqui. O isso? Tudo aqui. Agora tá bom, Dalena. O é será que me o nome dela? Minhoca. Hum. Não. Não. Não. ó ela, ela tava assim Aqui ó, eu puxei a mãe viu Eu puxei ela, ela virou elástico, Vó, hein, vó? Eu puxei ela, ela virou elástico, Ela tava presa Os anzol, olha onde Mas já pegaram cadê o lixadão que eu tava com ele, é, tá. vó, é. tava com ele? Oi, velho Os anzol, é na onde Será que ele não trouxe anzol, um rapaz? Oxe, tá tudo aí dentro hein? esse contato não tá trazendo anzol, né? Oh, Deus, Deus. Deus. Olha. ele separou um monte de anzol ô oh, Cícero Cícero, não trouxe anzol? trouxe na caixa não tá oh, ali não não trouxe? meu Deus do céu como é que vai ficou na outra caixa Ai, Mas não estava montada A caixa que a falou para mim Quando ela ficou lá Meu dedo não está desligando, acabou Cícero, com graça, Cícero. Né? Acabou com a minha graça Cícero. Agora, Meu não, dedo não está desligando Não sei o que está acontecendo Ó. Cadê a Dilurge? Olha aqui, vá! A mãe também tá tá tá Minhoca gigante E da essa daqui é gigante, ó. Né? É. é. Ai, Ai, vamos aqui. Ó. Ui, ela é peluda. Ela é, é peluda? Não, é não, não. Não, é terra. Não, é um é é. aqui. Ó. Oi. Como é que você vai fazer o fogão aqui? Pé, daquele aqui jeito que você sabe. Tem árvore tem. Ali tá fazendo um fogão. Só assim, tá bom, Maylian? Ah, acho que tá bom, né? Termina de ter que cobrir esse buraco aí porque esse buraco vai a lenha, esse buraco aí no fundo. Aqui? É, cobre ele. É, enterra ele. É, dá uma cavadinha e já sai minhoca, é? né? Quem vai aqui ó. A aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Tem aqui. Tá, ah, não. Tá. Tá? Vai tá, fechar, tá. então. Então, tô com ele. Ah, ah. Ah. Achou mais, de né? E tem muitas. Eu mesmo. Tem Fazer as crianças aqui. Oh. Nossa, parece um emaranhado de cobra. Então. Um monte gigante. Preto. Joga o imã então. lá dentro. O que? o jogo imã. Pesca de imã. Ah. Tá falando pra vou Eu vou pegar pro seu imã. Segura aqui pra mim. Aqui ó, pesca magnética. Manda ah, aí assim ó. Dá pra pegar, ver se tem é, metal se aí. Coisa? Hum. Quer jogar? Aí vai sim enroscar, você não, ele não vai enroscar, né? Não. o certo é jogar em lugar profundo, né? Hum. assim de cima Mas já vi, gente. deixa eu jogar o então vai é que, um né? é é que pega um anzol, né? vai que pega um anzol né? que o meu é menor hum. <risos> Põe ah, a ah, cordinha que ele amarrou não, ele tem que amarrar a corda maior aqui hum. pode ah, jogar isso aqui posso. então? pode jogar? pode Gente, nós somos tão bons pescadores que nós esquecemos o anzol, sabe? O Cícero estava montando as caixas e fazendo limpeza e deixou dentro da outra caixa. Mas o meu cunhado vai jogar esse aqui, ó. Quem sabe ele pesca o um anzol lá dentro, né? É né, Preto? Então, vamos ver, né? Porque minhoca nós temos bastante, só não é. tem o e... anzol. Isca tem! Vara tem! Vara tem! Minha tem! linha tem Forte. é tem tudo aqui. Ó, só falta o um anzol. Aí o Cícero foi ali nos pescadores que estão Doutinho, ali. Assim, graveto, ó, ver se eles arrumam para nós. Lá? Que pescador bom que nós somos, hein? Olha, fazer fogo, não. Olha os gravetos, Dardinho ó, ó. é aqui. ele desaprendeu como é que faz Nossa. fogo. Não, mas primeiro eu coloco o, o pau, o pau o que não é tão gosto, aqui, né? Aqui ó, primeiro coloca isso aqui ó. Só que não vai cair isso aí, não? Dadinho, Dadinho? isso aí tá seco, né? Esse isso aí vai cair, tá aí. Dadinho, claro. vai cair, Dadinho, Dadinho. Vou jogar. Aí, cai olha bem. lá, olha lá, vai jogar. jogar o quê? Ai. Ai. Ux, olha lá, vamos ver a primeira pesca. Tá puxando? <risos> tá puxando, é, aí. É. é imã. É ima Não, tem isca. É, é, imã. É, imã. é imã. É imã, não tem isca, não. Pra se tem algum metal lá. Viu? Às vezes acho que alguma, alguma, Não ouro também. Ouro não pega não. Tá puxando, preto? Tá? tá? puxando? tá, puxando. Vai, tá batendo, aí Eita. Eita, isso é grande, hein? <risos> Nada? Nada a cabeça aí, gente. Não, segura segura a, a ponta lá. Não, deixa eu lavar minha mão primeiro. Espera ah, um pouquinho, tá? Não, deixa eu Não vai cair dentro, não? Hum? Não vai cair dentro, não? Ele tá caindo pra dentro, né? Essa lambradinha aí? Segurou? Ah, <risos> você tá zoando com a menina, né? <risos> você tá zoando com a menina. Não, porque vai ficar mesmo. Vou jogar bem longe agora. Tomara que em cima não escapa, né? Não, não... Segura, segura, senão. Pessoal, se eu jogar, você passa tudo. <risos> olha lá Lina, cadê o pote de minhoca? ali ó ah tio, ah. eu estou currado isso que longe oi, foi o <risos> Chico ó. tá vendo? Foi, foi. tem que segurar na pontinha lá que eu vou jogar tudo Ah, saiu lá para ficar com é. peraí, tá afundando ainda, ó. não chegou no fundo não lá, tá descendo ó ó, ó tá descendo ainda ó <risos> Era bom lá em cima daquele. Aquela vale. pontinha lá, ó. Aquela ah, coisa é de, um ma de material lá. Oi? É óleo diesel. Mas não joga agora não. Não vou, não vou usar isso aí agora. Ah, não usar não. Só deixar É, só para deixar pronto. Ah? É. Não. Sabe é legal. peixe sacão? Peixe elétrico. Peixe elétrico. Ah, tá, peixe ah, não. Nossa, agora. Eu que Pescou o que aí, preto? É um barro, ó. É um deve ser ferro nesse barro, né? Ferro. Ó. Porque gruda? É. é. ferro. É, né? Deve, ser, deve ter ferro é. aí sim. Ó. Ó. Tá vendo? Ó o que você que faz, ó. Ah, deve ter ferro sim. É. Ó, ele puxa, ó. ó. Oh, tem minério de ferro então. Será é. é que foi mal? Não, pode até comer. Bom, é bom para uhum. anemia. Tá. Vamos jogar mais então. Limpa ele para ver, preto. Não sai, ó. Tá vendo? Não sai? Quer dizer? Passa na mão, né? Olha como é que sai, tá, cara. Olha que legal. Ele volta. É, ó. Deixa eu, oh. deixa eu mostrar de perto. Ó. Oh. Dá para ver? Eu então, aqui no celular não consigo ver não. Que é que tá? Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? Na ah, minha mão. que legal! Você viu? Que legal. Ó, aí, ó. ó. É pedacinho de ferro, de Dadinho. Ferro, é. É partículas ó. de é. ferro. Aí, ó. Olha. Que legal. Que isso? jogar de novo segura lá então segura lá o oh, oh, Adélia a cuidado você não ir junto tem Lívia não, vai, não vai. Lívia não Lívia a ponta segura na ponta Vê na pontinha agora eu vou jogar mais mais longe você não ah, quer um vamos quer fazer lá em cima na pontinha mesmo filha na ponta só na ponta só começar não pode ficar embrulhado não não vai Pega o dadinho lá para ela Vai puxando assim, jogando tapete Vai Tá colorido aí Tá bem colorido aí Vem lá para cá Vai Vai enganchar aí no... Não engancha não, tá, daí dadinho. sai dadinho Pegaram a sua... Delivery. Ô Débora, vai pegar a sua testa aí. Aí, Débora. Débora? Tá se ele vir para trás? Pera aí, deixa eu filmar. Pera aí, pera aí. Vou filmar de frente também. Vou jogar bem aqui, ó. tá lá, agora. aí. Tá escuro? Vai, Já fico, é preto? Aí, tá? <risos> Cuidado de você não ir junto, hein? lá. Vamos ver o que que vem agora. amarrar ver. O marco bem foi sim hein? Mais? Só ferro mesmo, hein? Oi, ele volta. Que coisa, deve ter outro tipo de metal aí também, é. né? O detector. Fazer xixi. Ele não trouxe. Bom gente, agora que vocês viram já Dois lances de De Agora eu vou parar para fazer outra coisa de luz joga tão é. longe fica bem mas sabe o que é é o vento é. o vento ele impulsiona pra trás não vou lá não porque ela foi usar o banheiro tem que esperar né gente ah. gente a minha filha encontrou um pé de limão ali tomara que não seja limão bravo né Nossa, entrou... Olha aqui, ó, já vai servir para temperar a salada. Aqui, ó. Gente, que magavilha! Tem quatro? Quatro, né? Que vendo. Olha que maravilha! Estavam nos esperando. Né? Esse aqui tá pequenininho, cheiro gostoso. Quatro. Tá ótimo. Vai dar até para fazer uma limonada. É. Vamos lá. Guardar os limãozinhos? Vou lá em cima do carro fazer um café... Até o Cícero conseguir os anzóis. Se tiver se tiver com parede, o aparelho, o pegar, pega, né? <risos> pega. Ai, é. Pega sim, viu? Se tiver é, com peixe que usa muleta, que tem... Como é que chama aquele metal na, na perna lá? Pino na, na, Pino, na, na espinha. <risos> pega tudo. Pegou, Cícero? Pense na família abençoada. É. Olha lá, chegou é. o Circinho, e conseguiu? Tá. Conseguiu só ferro. Oh. Tá saindo ferro. Conseguiu? O que, o que precisar. Olha lá. É só gente, pegar ó. lá. Faltou isso para nossa praia. Mas graças ah. a Deus que Deus é provedor. Eu vou voltar lá fazer a matéria com eles porque eles foram muito gentis, muito gentis mesmo. Porque o que precisar é só pegar. Minha barriga tá roncando, gente. Cícero, nós já fizemos ali uma, uma pesca, que só que café. só saiu é, partículas Oi? de. Tipo que precisar o café. Só saiu o aparelho do peixe. O café nós temos. É? Eu tudo? vou fazer. Vai lá, ele colocou uma água. Café nós temos, Oi? É, só tem só uma... Então eu vou lá fazer o café. Gente. Tá mesmo, no fundo. Minha avó tá fazendo um cafezinho, né? Vó? Né? Pra quem gosta é um prato cheio. A avó não gosta, né? É. Mas eu tenho prazer em fazer. Tá ventando aqui, gente. Tem que fechar alguma porta. Ixi, é a de trás ou aqui? daqui? De trás, galera? Né? É de trás, né? Deixa eu ver. Tem mais vento. É. Eu fico aqui na frente. Mas eu durei o fogo. É uma índia. Uma índia. Tá saindo índia. uma índia ali do mato, ó. Índia? Mostra ali. Tá vindo uma índia não, ali do, do mato. Não, não <risos> Que feia. Ah, feia. nunca tinha costurado o quê? Nossa, a vó derrubou tudo, e é isso! Daqui a pouco nós estamos indo, indo para lá. Olha que linda! <risos> eu vou vim sim! Eu vou vim sim! Eu, vou vim, sim. Sim. eu que ligar aquele meme do cachorro? Vou Menina. É, eu vou esse cachorro meio da rua tá assim. você. quer vou sim! Ai, ai! Esperar, né? Como Nossa, que estava essa tesoura aqui que eu não entendo? Ai, meus cabelos! Olha é só. É pequenininha né? Agora, e é isso, gente? Linha. Olá pessoal, eu vim aqui especialmente agradecer uma família que me arrumou os anzóis porque eu saí de casa e não é que eu esqueci os anzóis, Pensa no cabeção, trouxe o resto não trouxe os anzóis, eu vim aqui então eles me arrumaram os anzóis, então eu vou agradecer eles ali agora, certo? Pessoal é o seguinte, eu tô aqui na beira daquela represa que eu vi a semana passada e esse senhorzinho aí que eu nem perguntei o nome, ingrato sou eu né? José, bom tinha que ser José mesmo. Os, os, os Josés que Deus tem colocado na minha vida são assim. O seu José, eu vou até me aproximar mais. Ele me arrumou na praia que ele tem aqui, ó. Tá aqui no cantinho ainda, né? É, um pouco lá na frente. Ali na frente, ó, uns anzóis. Essa aqui é a, tua, a sua senhora? E o nome? Maria Inês. Dona Maria Inês. A minha esposa é Maria Madalena. Oi, E essa aqui é Maria Inês. Beleza. Então eu vim agradecer ao senhor. Essa moça bonita aqui que perguntou para mim o nome do canal, que ela quer, ela quer assistir... Ó, daqui um dia você vai estar lá no canal do Cício e Madalena, tá bom? Madalena. Você vai... Qual é o seu nome? Nicole. Nicole. Então, então isso, isso que eu ia falar você já fez. Dá então, um positivo para o pessoal. Uhum. Quer mandar algum abraço para alguma coleguinha sua, Nicole? Quer aproveitar? Uhum. Pode ser, Larissa? Olha lá. E ali, ó, eu conheci um, um outro casal, tá com o seu José... E ele também estava aqui, se dispôs a nos ajudar, já nos ajudou. E é dos nossos, gente, ó. Que inclusive a esposa dele está grávida. Qual é o seu nome? O Ellington. O oh, Ellington. Olha nome difícil. E ela é? Débora. Débora. O nome da minha filha que tá comigo aí. Ah, é? É de quantos <risos> meses? Eu tô de cinco. Cinco? cinco pois meses. bem, eu já menti lá, falei que estava de nove. Olha. Aqui, gente, ó. Então, esse, esse pessoal aqui, eu faço questão de registrá-los porque me socorreu. Imagina você chegar no açougue e não ter carne. Eu cheguei aqui e esqueci, sabe do quê? Dos anzóis. Trouxe então, tudo e esqueci dos anzóis. Esqueci um anzóis. Se não é o seu José e a família estar tá aqui, ó. Eu ia passar o maior carão. Só ia fazer o almoço, então eu o faço... um almoço lá já. Uhum. E voltar para casa. Eita. Seu José, eu é. quero te agradecer. Deus continue abençoando o senhor, viu? Obrigado. Nunca falta anzol para nós, tá? Opa, com <risos> Porque eu também agora vou levar até a mais, você quer saber? Mas se assim, encontra, a gente topa e pega é, o aí. É, então então vocês vão estar, tá, uhum. é, Hoje é sexta, Isso. sábado, acho que domingo eu posto esse vídeo no canal. Vocês vão se ver lá, tá? Sim, canal do Cícero e da Madalena, tá bom? Sim. Muito obrigado, viu, Dona Maria Inês? Ô oh, moça bonita, dá um abraço aqui pro pessoal, um tchauzinho assim, ó. Aí, muito bem. Wellington, Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado pelo carinho, viu? Amém. Então vamos colocar esse pessoal conosco e a partir de hoje ter mais uma família como amigos. Com certeza, obrigado. Gente, é o seguinte, a Dona Maria Inês está ali pescando... E ela foi abençoada, pegou um peixe até grandinho ali, dá mais ou menos o que? Uma chave. Chave é isso aqui, pessoal. Tem gente que não sabe o que é chave, ó. Chave é isso aqui, ó. E palma é isso aqui. Aí, colocou ali, eu olhei aqui e falei, mas o que, que ela fez, ó? Ela disse que aprendeu. Foi com o Gerro, foi? foi? Foi com o Gerro. Ó, pegou um, um galão de 5 litros. Vou até mostrar de ladinho pra vocês entenderem. Seu José cortou aqui, foi... Seu José cortou, né? Foi. Cortou aqui. Olha lá, ó, a festa lá dentro, ó. Ó, tá vendo, Olha lá, Pronto, mais um que vai copiar Quer dizer, eu vou copiar E vocês que estão vendo o vídeo vão copiar também, né? Mas aí ela tem que ganhar um prêmio Vocês estão aprendendo através dela Seu Zé, você está perdendo para sua esposa, é? Tá perde... Não, não está perdendo não Pegou um lá Olha lá, seu Zé já pegou um lá Cará, né? Você não tá pescando por, por quê, ô? Por que você não tá pescando? Só com a nenê, né? Essa é mulher por enquanto. Ah, né? tá certo. Aqui tem 17. 17 o quê? Peixe. Nós pega tudo ele, fica pra nós tudo. Hum, come come tudo. E eu subi ali agora, que o pessoal tava fazendo o um almoço lá, eu vou almoçar. Vocês querem subir lá também? Obrigada. Ah, obrigado. Quer tomar um café, só correr lá, viu? O um café nosso a gente coa na hora. Eu, eu sou meio enjoadinho em de café. Eu gosto de café quase na hora. E outra que coisa que quase ninguém gosta. Sem açúcar. Nossa, tá sem açúcar. Eu, a, adoro. eu aprendi isso aí com um médico. Ele que ensinou. Porque o, o café já tem um açúcar nele natural. Você coloca o açúcar de cana. Aí pronto. Vira um veneno. Diz ele que é isso. Estou confiando no que ele falou. né? Pessoal, então até mais. Viu? Eu vou chegar lá. E Muito obrigado mais uma vez por tudo. E vou levar esse galãozinho aí como lembrança, ó. Não, não vou levar o galãozinho como lembrança, né? Eu vou levar, vou levar o que eu aprendi no galãozinho como lembrança. Deus, Até mais, então, pessoal. Dá um tchauzinho aqui, moça bonita. lá, ó. Outra vez, ó. Tchau, tchau. Olha lá. Tá cheio de na A minha vó vai fazer o arroz, né, vó? É. Então já coloquei aqui pra fritar cebola e o alho. E ali tá a água pra eu vou esquentar pra pra lavar o macarrão, o macarrão já tá cozido, só vou jogar uma água quente nele uhum. pra ele soltar um pouco. Aqui ó, Eu deixei aqui o lixinho, porque o lixo que é da natureza, a gente joga na natureza, e o lixo que não é da natureza, como sacolinha, papel, a gente joga na, na lixeira. Uhum. Papel até pode jogar na natureza, porque é celular... Não tem plástico, não. Vamos ver, ela vai jogando o arroz. Bom, eu vou colocar agora o arroz no fogo, aí na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês. Tá, gente? Eu não lavo o arroz não, viu? Coloco direto da Aqui, ó. pôr a panela aí. Tem que mexer agora, porque depois não vai dar mais não. É. Fez, tira as lenhas. Tira as lenha aqui, aqui Mas só que isso aqui não aguenta Tem fogo não, né lei. É. Isso aqui não aguenta não, não né? Querem Tem saber onde copo, tá ó ó. Ó. o dadinho? Peraí. Olha lá. Olha lá o dadinho. É bom, Na nossa rede. Olha lá, Tava aqui deitado nesses colchãozinhos, ó. Olha onde, onde ele foi parar. Na rede. É né, dadinho. Vou parar aí na rede, né? Vai dormir aí? Vai? Vai. Hum. Tá bom. Bom sono. Pera aí, Quero. É. Lambaria, preto? Não, é uma. Como você Como é que chama? Ou é um... Como é que é aquela outra? Ó, oh, oh. como é que é? Vai, vai o, o tio vai pegar ou vai soltar? Não? Vai pegar ele, mãe? O? Oh. Não, o que vou bonito que é né? Não, mas não pesca melhor. Não, não, não pesca maior que isso, não. Ô, oh, mas eu tô filmando. Ai, ah, desculpa. Mas como, como eu vou saber se eu peguei Ô, Preto, Olha tira ele lá. Gente. Preto. Aí. Débora, tira ele para fora, que você vai derrubar ele. Mãe, me dá, me dá. Ah, ele vai cair no rio. Ele vai cair lá dentro de não, novo. Não, ele, <risos> dentro. ele caiu na água, ele caiu na terra. Tá bom? Eu caiu na terra, aqui, ó. mãe, não deixa pegar um. Ah, então. mas ah mas é só faltar, vou deixar ah, cair, né? O almoço na beirada do rio. Ah, mas você vê pescar e tá pescando linguiça? Não? Cadê o um peixe? Ai, quero colocar vai ele aqui na. Eu Ela saltou, ela não pescou. Ô, Lívia! E aí, preta? Vai, Lívia, vai colocar mais, mais Gente, a Lívia pescou o primeiro peixe da vida dela. Olha lá. Que... Tá feliz? Puxa! Lívia! puxa a linha, traz a linha para perto de você, isso, traz aqui o peixe agora, vem aqui, traz aqui o peixe, vai até roscar lá em cima, abaixa ela, está aqui, Enroscou lá em cima, vamos ver se eu consigo tirar com a mão só, bonitinho. Vai, tira o anzol da boca dele. Eu seguro você tira. Não assim não, bem. Como que eu tiro? Isso. Tadinho. Tadinho. Não vai tirar não, vó? Então puxa, vai. Isso. Outro peixinho. Vai. Agora a Diluide vai fazer... Mas tá fechado. É, abre, não tem problema. Mas aquele lá já tá aberto. Não, não tem problema. Eu vou ter que abrir, porque agora eu vou ter que abrir. Ó, oh, eu tô cortando sua cabeça. Olhozinho. Deixa eu subir aqui, gente. Óleo. Você quer escomadeira? Não, eu quero... O alho tá ali no canto. tá batido? Tá, sei que bateu, eu lembro. Hum. O pode pôr tudo, viu, filho? Não vou usar pouca coisa. Não hum. incomoda, né? Uhum. Hum. Já pode pôr a na do se tiver sujo aí. E agora... Abaixa o fogo, o de tá aqui. Abaixei. Abaixa, tá? Tem um sentando aqui, mas que coisa! Queimando, gente, tá queimando, Luís? Tá? gente, eu vou lá dar uma olhada na na linguiça Pra ver como tá. Ela vai pôr agora o, o extrato de tomate, vai mexer no macarrão. Eu já volto aqui. Vamos descer lá. O carro ficou um pouco longe. E a gente tá fazendo em dois fogões. Tá assim uns Uns 200 metros longe. E aquele ali só dorme. Mas eu vou lá olhar. Tadinha. Ela que queria olhar, minha irmã. que ela gosta de uma lente. Nem eu. Mas eu vou olhar porque... Ela é especialista em fazer o macarrão, né? Eu olhei aí, ó. Vamos ver se tá... Se tá bom. Tem pipoca pra fazer. E o fogo apagou. E ninguém olhou. E a, e a linguiça tá queimando. Onde eu vou colocar Peguei. isso aqui? Puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Cícero, ajuda eu a tirar aqui a oh. linguiça. Tira daí, que peixe. Tira aí. pra mim, ó. Pega, pega ele. Pia. Eu sou uma só. Não tem como ah, fazer tá. duas coisas. Olha, gente, que delícia, ó. Que beleza, hein, Lê? Uhum. Falei pro seu Zé vim aqui com a dona Maria a Inês tomar um café com a gente. Tem outra na, aí, tem outra. Piscozinha na lenha igual a gente, Bé. É você tirando uma e eu colocando outra. Espera, não joga uma vez não, que eu tô aqui perto. Ai, perdi o peixe. Ai. Pula, mãe. Olha o peixe aqui, ó. Pode ser perder. Tirar e pôr, meu amor. Põe aqui, ó, que eu vou cobrir. Pega depois, tem que colocar lá no lado. Oh, eu vou, pode, fazer o troca, tá. Oi. Pode. Aliás, eu de boa falou de vocês. É. Então, agora eu vou arrumar aquele fogo ali, gente Porque é assim, tem muita gente Mas cada um quer fazer as suas coisas, tá vendo? Né? Então, eu vou ter que arrumar, desligar e arrumar Bom, gente Eu já fui lá Já olhei a linguiça, tirei e coloquei outra Agora vamos ver o nosso macarrão ali Como é que tá ficando E aí, de Dilurd? Hã? E olhar o molho aqui. Começou a ferver agora. Ah. Vou demorar mais um pouquinho. Tá no fogo baixo. você aqui abaixou? Não. Então vai. vou merguer. Me esperar um pouquinho pra ferver ferver pra colocar o macarrão. Olha ali. Ah. Temperando o nosso macarrãozinho. Que, tem tudo. Que macarrão se gostoso que vai eu ficar. Vou dar conta de mexer. Não sabe. Aí Quer, eu não quer sei. Outro, outro garfo? É. Que tem. E hoje a gente tá fazendo aquele macarrão de mãe. De é, aquele é, é macarrão furadinho. Macarrão de manhinha. Dá pra fazer um canudo, gente. Esse uhum. macarrão é tão grosso que dá pra tomar suco com ele. Colocado, É. Porque não ficou tão suculento como eu esperava. Quer pôr? Sim mesmo? Eu não ligo não. Não vai esfriar? Deixa eu dar uma esquentadinha. Põe tudo, Bel. Espreme aí. Meu bucho não liga, não. <risos> Ficou até bonito. Tá bom, né? Tá. Deixa eu tirar uma foto. Pera aí, peraí. Pronto. Esquenta as coisas aqui do lado, né? Esquenta. Nosso macarrão tá praticamente pronto, né? É. Agora, falta terminar de, de ver. A linguiça que tá lá embaixo. E... Vou deixar tampado aqui. Ele tá o peixe. Esse é daqui, né? É. Assim. o Vai deixar ferver um pouquinho? Vou. Vou só ah, limpar tá. aqui, ó. Tirar aqui a linguiça? Tira aí. Ó. Está fritinha já, ó. A Já fritou um tanto Agora vamos é tirar o restante é, Eita ó. que maravilha, Delícia ó, é o Mãe, pensa no escândalo que a linda deu rapaz, tirar pra tirar o petá chorou. Que que Eu é isso? Ah. Ficar... Ela falou assim, desculpa neném Gostoso ah, rapaz, Que delícia assim. Aqui, ah, larguei a cana aqui Agora tem que tirar a panela de lá, né Gente até limpar esses peixes para fritar. E tirar. Ah, isso aqui é de lá, né? Mas pode deixar aí. Você consegue tirar ela lá, pôr no chão? Tampa tudo, Lourdes. Tampa tudo as conchas também. Ó, ó, depois anda limpar Acho que é o contrário. Puxa, puxa! Agora é essa de pé. Ó, perdão. Não é essa de? O quê? Põe no chão aí do lado. Não consegue. Mas cuidado, pelo amor de Deus. Não, outra não. Aí, de Lourdes? Hã? Quer pôr aí? Vou pôr aqui, para da lenha. É. Então põe. Eu vou lá buscar uma tampa para tampar isso aí. Gente, pelo amor de Deus, essa panela aqui, hein? Não é melhor virar esse cabo para lá, não? Ah, de novo. Não está falsa. Eu tô com medo dela virar. Uhum. Não pode deixar o fogo apagar. É. Né? Mas A gente acende de novo. Não tem problema, não. Não, mas eu não quero deixar ela apagar. Canivete? Ah? Canivete? Deve estar tá aqui na mesa. Ainda bem que cobriram aqui, né? As indesejáveis estão tá chegando já. Não, mas co coberto não tem problema, não. E o foguinho ali tá que tá hein? Fazendo fumaça. Ah, vai o preto inventar uma. <risos> Vamos lá, Madalena, o que você vai fazer de bom aí? Onde eu vou o que, que, pôr que, que, pôr que pôr você pôr quer pôr fazer, Pedro? Passar a linha aqui, mas. Mas onde eu vou pôr ele? Pera aí, peraí, então deixa eu só gravar a Madalena aqui, eu vou. Lá. Vai, Bem. Deixa eu pôr essa toalha aqui. É, eu quero mostrar que eu vou temperar com o limãozinho da, ali do mato. Ai, não... Onde oh, você achou esse limão? Ali no teu pé. Um pezinho, achamos quatro limão. Olha que magavilha. <risos> tá de brincadeira e eu esqueci de trazer limão, gente é, mas a natureza é pródiga Né? Ah, eu achei quatro limões ali, ah. ali. Olha, de que maga vida bobinha isso aqui pode jogar na natureza pode mesmo, mas Ó, você tirou todo o cardo aqui tem é, eu já tinha picado alface, né não, já tinha picado é, abacaxi Maçã e uva passa que eu coloquei, e é hoje que eu piquei o alface. É hoje, nós somos chiques Antigamente, nós ia pescar com a marmitinha. <risos> o feijão endurecia com o arroz e virava uma pedra. Você lembra, preto? <risos> e, e nós éramos tão felizes comendo aquela colherzinha, aquele arroz frio. Ó, e aqui tem a torta. Hoje a gente já tem torta. Já tem, eu não sei se a torta tá, tá certa. Deve estar torta assim. Olha que torta bonita, gente. Brincar não, sou. Eu vou passar tá uma água aqui. Passa sim. lá mesmo. Passa ali mesmo. Lá, lava lá para mim. Ah, eu tenho que ir, eu tenho que Vai lá, lava lá mesmo. Enquanto isso... Mãe do céu. Eu ia cair de Eu ia cair de boca. <risos> O negócio dobrou assim, eu ia cair de boca lá dentro. Chega a doer meu joelho. Eu forcei o joelho para trás. E você sabe nadar, né? Sei, chega é lá então. nada. É nada. Chega lá nada. Chega lá em nada. Esse bolo aqui é doce? Sei não, Pedro, não, não sei.